Oi gurias, tudo bom? Eu separei hoje os meus hidratantes, todos os hidratantes que eu uso na minha rotina e eu vim compartilhar eles com vocês. Eu tenho a pele bem oleosa e eu tinha a impressão de que eu não precisaria hidratar ela, porque ela já tinha óleo suficiente. Só que eu decidi dar ouvidos à minha dermato e aceitar que quanto mais a gente tira o óleo da pele, mais óleo ela produz. Por quê? O óleo serve para reter a hidratação, ou seja, para parar a perda de água. Então, quanto mais óleo a gente tira, mais água a pele perde, e aí, mais óleo ela produz. E a gente fica nesse ciclo sem fim, e eu decidi dar um basta nessa, nesse meu problema, e investir em alguns hidratantes, para devolver um pouco de água para a pele, e ver se ela automaticamente para de produzir um pouco de óleo. Tem dado certo, eu tenho sentido a minha pele bem menos oleosa. Óbvio que o Zona T é sempre um problema, mas a gente vai dando um jeitinho. E eu vou compartilhar com vocês os cremes que eu estou usando hoje. Não são cremes fixos, eu não uso esses cremes sempre. Eu adoro variar, eu adoro testar coisas novas, inclusive é por isso que eu tenho o canal, o Instagram e tudo mais. Porque eu gosto de testar coisas diferentes, eu gosto de compartilhar e eu acho que a gente tem muito a crescer juntos. Vamos começar pelo rosto. O meu hidratante facial do momento é o Nivea Noturno. Ele é esse potão gigante que vai levar uma vida pra acabar. Ele é bem durinho. Tipo, eu tô com o pote emborcado e ele não mexe. Tipo, ele não, não, não mexe. É bem durinho. Ele não deixa aquela textura melequenta que a latinha azul deixa. Eu já tentei usar a latinha azul pra dormir me irritou, colou no, na fronha, eu achei um saco. eu não gosto de nada muito grudento, nada muito colado na minha pele, eu gosto de, de sentir que tá sequinho, que tá lisinho, sabe? Então pra mim esse aqui funciona super bem, logo que tu passa ele fica molhadinho, mas não é um molhadinho oleoso. é um molhadinho de realmente parece que tu não secou direito o rosto, e ele logo, logo seca, a pele absorve, e aí fica só uma textura gostosa na pele. Depois, no dia seguinte, quando tu acorda, como ele é um creme noturno, eu só uso para dormir. Quando tu acorda, tu lava o rosto, tu sente o resíduo do creme. Ou seja, ele ainda está ali operando a pele, na pele, os milagres na pele. Mas ele não deixa aquela sensação peguenta e para mim isso é tudo. Ele tem um cheirinho muito gostoso, que eu gosto, pelo menos. Que é o cheirinho de Nivea. Pra quem não gosta do cheiro, do desodorante original da Nivea, do creme da latinha azul não é bom, por exemplo o Beto sente o cheiro quando eu passo, ele sente o cheiro quando a gente vai dormir, ele sente na minha pele eu sou uma pessoa que eu gosto de sentir o cheiro, eu já falei disso em outro vídeo, então pra mim é muito bom, porque eu sei que tem coisa ali, sabe, e pra mim é um cheirinho bem gostoso de casa assim, então maravilhoso, mas quem tem problemas com fragrância não vai gostar não e aí para lábios eu tenho dois produtos, de noite para dormir eu gosto de usar a Bepantris, que é uma pomada com Bepantol, um monte de benefício, ela é uma pomada que normalmente se usa em bunda de bebê, mas a minha é a derma mesmo, e eu gosto de passar ela nos lábios antes de dormir, deixar bem branquinho, fica uma cena não muito bonita? Fica, mas a gente não miga, entendeu? e eu tenho mania de morder o lábio eu arranco as pelezinhas durante o dia eu fico arrancando com o dente isso é muito ruim, eu sei pode dar um monte de problema eu sei, mas eu não consigo não fazer e eu já nem percebo mais que eu tô fazendo então, isso aqui regenera super os meus lábios durante a noite, faz com que não fique rachado, não fique quebrado não fique dolorido pra mim é a melhor coisa do mundo essa aqui eu já estou dobrando porque eu já usei muito, eu amo Durante o dia, para eu mesma me tapear, eu uso algum dos hidratantes labiais da Nivea. Esse aqui é um novo que eu acabei de comprar, eu nem usei ainda, ele está inteirinho. É o Nivea Mad Repair. O meu Nivea favorito era o Hydra Boost, mas ele foi tirado de linha. E aí, quem entra no lugar no meu coração é o Mad Repair. Ele é bem, bem, bem, bem potente. Ou seja, eu real não sinto nenhuma pelezinha quando eu tô com ele no lábio. Ele dá aquela hidratada pra voltar tudo pro lugar, sabe? Pra amolecer as pelezinhas. E ele não tem aquele aspecto brilhoso. Ele não fica parecendo o que comer um furango frito e tá com a boca rebocada, entendeu? Eu gostava desse muito quando eu tinha aparelho fixo. Porque o aparelho fixo detona o lábio. Ele acaba com o teu lábio. E esse aqui dava uma super segurada durante o dia. Eu vivia com isso aqui, eu passava o dia inteiro passando esse negócio. E ajudava muito. Então eu comprei de novo pra lembrar só. Não que hoje eu tenha a mesma necessidade. E aí, mãos, eu também tenho dois produtos. Que são a minha serinha nutritiva da Granado. Eu já fiz post sobre ela. Eu amo essa serinha. Ela hidrata a cutícula. Faz com que eu não tenha... Eu tenho um negócio com arrancar a pele, que vocês não estão entendendo. Eu arranco, eu como as bordinhas do dedo por ansiedade. Então, isso aqui ajuda muito. Porque se a pele estiver hidratadinha, estiver no lugar, eu não sinto tanta vontade de arrancar. E aí eu passo isso aqui antes de dormir também. A maioria dos cremes aqui é eu passo antes de dormir. Eu passo antes de dormir, fica o dedo meio melecadinho, mas nada que te impossibilite de viver. Nada que bate a agunhar. E eu sou uma pessoa bem agoniada, não me incomoda. E tu fica com as mãos com as cutículas hidratadas. É uma coisa maravilhosa pra parar de tirar cutícula e hidratar elas. É essencial. E eu amo este aqui em específico. Eu quero muito testar as serinhas de outras marcas, mas eu ainda não tive a chance. E sim, sensacional. É um pouco caro, se a gente for parar pra pensar, mas rende muito. Tipo, eu uso praticamente todo dia e o meu tá... Bem no iniciinho ainda. Eu não gosto de, tipo assim, de passar o dedo aqui e aí passar na cutícula. Eu gosto de tirar um pedacinho e aplicar em todas elas. E toque que parece que eu tô usando o produto direito, sabe? Mas não quer dizer que seja esse o jeito certo. O meu segundo produto de mão é um hidratante de fato. Esse aqui é o lado rosa da vida, eu ganhei de presente no meu aniversário. Se tu tem cadastro na Quintos Berenice no teu aniversário, tu recebe um código pra ir lá trocar por um creme hidratante. E eu troquei por esse aqui, porque dos cheirinhos que tem na Quince esse, pra mim, é o melhor. É o único que não é tão doce e pra mim não é enjoativo. Esse creme tem um cheirinho que, assim, ele cheira a casa inteira quando usa. Mas é muito bom, muito bom mesmo. E ele também seca super rápido, não fica gorduroso, não fica peguento. E eu tenho mais agonia ainda com a mão por causa da hiperhidrose. Então eu não gosto que fique com a sensação de que tá molhado, porque eu tenho a agonia de quando eu tinha hiperidrose, de que eu ficava com a mão molhada o tempo inteiro. E esse aqui é perfeito, maravilhoso. Pena que ele é tão cotoco. E eu olhei no site, eu não vi mais esse aqui no site da Rindis Berenice. Fiquei um pouco preocupada. Mas tudo bem. A gente vai aproveitando esse aqui por enquanto. meu último hidratante é o hidratante corporal. E ele é litro <risos> Esse hidratante, ele não tem um motivo específico de eu ter escolhido ele. Ele era o único hidratante que estava disponível no site da Panvel E eu precisava pedir farmácia, eu já ia aproveitar para pedir o hidratante que tinha acabado. E era o que tinha. Acabou que eu gostei bastante dele. Eu não sou muito fã do cheiro. Mas como é um hidratante corporal que eu não uso muito perto do meu rosto. Eu não me incomodo. Esse aqui é o Hidratação Intensiva da Panvel, sempre bem. Ele não tem um modo específico. Ele tem 400ml, o meu já tá aqui, que é bastante pelo tempo que eu tenho. Eu tenho o péssimo hábito de tomar banho pelando de quente e a minha pele fica bem ressecada, ela acaba sentindo mais e esse, esse hidratante resolve super o problema. Ele segura muito bem, ele dá um aspecto mais gostoso pra pele, mas tu vê que ela, mesmo que depois, no dia seguinte eu tome banho e não passe ele, eu vejo que ela não tá mais tão ressecada assim, que ela não tá coçando, não tá esticando, sabe? Então eu achei que foi um ótimo custo-benefício, um baita investimento, não tava dando nada por esse creme, porque a embalagem, né, não é muito bonita, mas amei, eu só realmente não gosto muito do cheiro, e não é que eu ache ruim, é só que não, é meio sem graça. E é isso, esses são os meus hidratantes do momento, as coisas que eu tenho usado. Se tem alguma ideia de algum hidratante que eu possa gostar, deixa aqui embaixo, eu vou adorar saber. E também me conta aqui embaixo, ideias um, de vídeos que tu quer ver por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!